E pessoal, beleza? Vitor Gunária trazendo mais vídeo pra vocês e hoje eu vim trazer uma lista insana de jogos muito legais inspirados em animes. Então fica até o final do vídeo porque eu tenho certeza que se você gosta de jogos e animes, você vai gostar desse vídeo. Então, sem mais enrolação, deixa o like, se inscreve no canal pra mais vídeos como esse e bora pro vídeo! essa lista, eu trouxe um jogo muito bom, principalmente pra quem gosta de Naruto. O um jogo tão famoso, Naruto Storm 4. Ele é um jogo de luta 3D, você pode jogar ele solo ou multiplayer, com vários personagens de Naruto quanto Boruto. No jogo, você ainda pode colocar mods, vários mods, mano, você não tem noção. São muitos mods muito bons, principalmente de personagens, modificações de personagens. <SILÊNCIO> Agora o próximo jogo da lista é o Pokémon Yellow, um jogo muito nostálgico para quem jogava antigamente, é sério, é um jogo muito nostálgico. Ele é um game 2D que pode ser jogado com um emulador no PC, ou também você pode jogar em dois consoles, Game Boy ou Nintendo 3DS, Game Boy com cartucho, claro. O jogo é bem parecido com o Pokémon FireRed, mas no Pokémon Yellow, seu Pokémon inicial é o Pikachu, ao contrário do FireRed que tem mais opções. <laughs> I got Se você gosta de RPG 3D, com certeza você também vai gostar de Genshin Impact. Ele é um jogo de RPG 3D com muitas armas, raridades, itens, espadas, armas e mobs. Além disso, o mapa dele é gigantesco. Vocês não tem noção de como ele é imenso E com os gráficos dele são muito bons mesmo O melhor dele é que ele é multiplataforma Ou seja, ele roda em várias plataformas Até em celular Mas só com um hardware que tem, tem que rodar né Tem que ser um hardware no mínimo bonzinho Você provavelmente deve conhecer Dragon Ball. É sério, quem não conhece Dragon Ball? Então nessa lista eu também trouxe o Dragon Ball Xenoverse 2. Ele não é um jogo de luta. Ele é um dos melhores jogos de Dragon Ball na minha opinião. No Xenoverse 2 você pode criar seu próprio personagem. E ele também, né, no Xenoverse 2 você também tem o modo história. Mas também existem missões paralelas. Além disso, o game também vem várias DLCs muito boas mesmo. Tanto de personagens, tanto de ataque, tanto de roupa. É muito bom mesmo. Olá, Eu vou te dar uma Eu vou te Eu te Se você viu Yu-Gi-Oh! você vai adorar esse jogo O Yu-Gi-Oh! Duel Links É um jogo de cartas muito, mas muito fiel ao anime No Duel Links você joga com as mesmas cartas do anime Ou seja, traz uma nostalgia muito grande Na minha opinião a parte mais legal do jogo é a primeira batalha Porque ela é idêntica, igualzinha a primeira batalha do Yu-Gi contra o Seto Kaiba Se você já viu Yu-Gi-Oh! e já jogou algum jogo de baralho Esse jogo é pra você, você vai adorar ele! Nesse mesmo vídeo eu falei do Pokémon Yellow, então eu trouxe o Pokémon Fire Red, um jogo idêntico ao Pokémon Yellow, mas nesse jogo você pode escolher entre os três iniciais né, da primeira geração: o Charmander, o Squirtle e o Bulbasauro. Outra diferença, grande diferença entre o Fire Red e o Pokémon Yellow é que no Pokémon Yellow você joga com o Ash, mas no Pokémon Fire Red você joga com o Red, obviamente. Não sabia que você jogava com Red, nem está dizendo no próprio nome do game. Então, vou deixar uma gameplay muito legal nesse jogo. Ele também joga em várias plataformas, é, Várias plataformas, não. Ele também joga nos consoles, né? Provavelmente deve rodar em Game Boy. Não conferi, mas provavelmente deve rodar em Nintendo 3DS e Game Boy. E no PC, como emulador. <fazos> Foi isso pessoal, esse foi o vídeo Espero que tenha gostado dessa lista Espero também que tenha ajudado de alguma maneira Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado Deixa o like e se inscreve no canal a parte 2, que eu já tenho uma lista nova Lá, de jogos de animes né, pra parte 2 Então, deixa o like, se inscreve No canal e falou